Já estou aqui com o meu navegador aberto, né, deixa eu ver aqui, o que é que eu fiz com o Fantasia, meu Deus, acho que eu desliguei, não, está aqui, o Fantasia tá gravando, já estou em 14 minutos, eu quero ver se eu fiz essa aula no máximo 20, e o que fica faltando é para fazer uma nova aula para isso. Então, aqui agora é a minha vez de fazer um teste, então vamos fazer aqui na minha página, vídeo ao vivo. Como eu estou usando o stream do VMIX, selecionar, vai vir aqui a opção, está travado um pouco por conta... Beleza, aqui o, o Facebook vai lhe dar essas opções, que é a sua a chave de entrada e o URL do servidor. Como eu já fiz transmissão, aqui em córrego... Eu já tenho aqui a minha, o meu servidor, certo? Então não preciso copiar. Eu posso trabalhar até três redes, até mais. No, no, no, no pago você pode utilizar quantas redes quiser, mas aqui até três. Então eu estou aqui, o primeiro, meu primeiro stream está para o Facebook. Lembrando que toda vez que você for entrar no Facebook vai gerar uma senha diferente. Então eu venho aqui agora copio a minha senha. Venho aqui no Streaming Series e colo. As definições, por padrão, eu utilizo aqui h 720 p 2 2 megapixels por segundo, 2,5 e, e configuração de áudio a C68BPS, é aplicação, está tudo certinho. Então eu vou clicar aqui em Start ainda não estou transmitindo, lembrando que ainda não estou transmitindo, só vou estar transmitindo quando você clicar vermelho, pronto. Aí se você olhar aqui o estado, você vai ver que está tendo comunicação com o servidor. Então, salvar e fechar. E aqui agora eu vou colocar privado, né? porque é somente para mostrar, somente eu. Vou botar um título aqui como Teste VMIX, certo? E aqui já estou eu. Isso aqui já é a minha prévia de vídeo no Facebook. Então agora é só clicar em transmitir ao vivo. Eu já estou ao vivo. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Vou abrir uma segunda guia aqui. Para mostrar a vocês que eu já estou ao vivo aqui no Facebook. Se tivesse gente assistindo, já estaria comentando. Né? Então aqui eu estou. Muito bem. Olha só. Vamos dar uma atualizada atualizado aqui, porque... Pronto. Aqui está o nosso vídeo rodando, né? Você pode deixar rodando aqui. Está o nosso vídeo rodando aqui no Facebook. E aqui no... No VMIX, as configurações que eu preciso para fazer isso. Bom, é, lembrando a você que esta câmera aqui, é, você pode chamar qualquer pessoa, de qualquer lugar que você estiver, para que ela possa... É, está participando da sua live e o resultado é esse lindo e maravilhoso que você está vendo aqui. Ok? Então, só para concluir, eu vou dar uma pausa aqui de novo e vou voltar como organizar o layout no... O procedimento é o mesmo. Né? Você vai criar, puxar a sua background, vai transformar a sua background em background virtual, aí agora você vai setar no 4... Você vai puxar a sua câmera. Vai puxar a sua câmera. Tá onde sua câmera? Aqui é minha câmera. Vai puxar a sua câmera. Vai setar no 3 e vai ajustar ela aqui dentro. E agora é só correr com o abraço. Eu vou lá somente mostrar é, o procedimento, um procedimento simples e básico que tem que fazer para a transmissão no, Insta, no Instagram. Certo? Bem, aqui no VMIX, a, a única modificação que você vai precisar fazer para transmitir no Instagram vai ser aqui na, no Safe Area. Né? É o tipo de gráfico que você vai utilizar para ele enquadrar. Então você vai vir aqui, olha só, esse template eu fiz ele pelo CorelDRAW, mas se você quiser, existem vários templates aí no Pinterest, tem outros sites que vende que tem até disponibilidade de, de alguns grátis. Qualquer coisa que vocês tiverem vontade de aprender, passa pra gente aqui no canal, certo? É, bom, então aqui no VMIX, no VMIX você vai precisar fazer a mesma coisa. Primeiro puxar o seu template, que aqui está. Depois transformar o seu template em um, um input virtual, puxar a sua câmera, puxar as outras entradas que você quer e setar elas normalmente para que possa poder enquadrar dentro deste template que criamos. Eu gosto desse template funcionando. Hum, esse template funcionando, Esse template também é um template animado. Você está observando, ele tem um, um brilho passando em volta. Aí tem um monte de frescura do design. Eu gosto de fazer isso né? aqui. O, o microfonezinho. Eu vou só dar uma dica breve de como você transmitir agora pelo Instagram, mas é coisa rápida mesmo. Vou dar mais uma pausa. O aplicativo que vamos utilizar para transmissão vai ser esse aqui, o Hello Look. Então nós vamos abrir ele aqui rapidinho, é para finalizar. O Look, ele Look vai lhe dar a funcionalidade de você transmitir Dentro do próprio Instagram a partir do seu computador. Lembrando, só dá para fazer isso com o computador. Aqui eu vou colocar o meu e-mail. Certo? Vou colocar aqui o meu e-mail. Vou botar meu nome mesmo. Nome do usuário. Pode Brasil. Aqui embaixo eu vou colocar a minha senha. Pus a minha senha. Agora depois imposto a minha senha. Eu vou fazer o meu login aqui pelo... E a Lutor está certo? Aqui já estamos fazendo a nossa. Quando você logar aqui, não está estartado. então você vai vir aqui em RTMPURL. Você vai vir aqui, copiar, aí você vai voltar aqui, né? vai voltar aqui em córrego, e vai chegar aqui no serve 2, por exemplo. Bota custom. aí você vai colar aqui o seu, né, seu RTMPS e vai voltar aqui no EloDUP e copiar a key que foi gerada lembrando que só gera uma key por vez volta em córrego cola sua key padrão normal aqui já está na funcionalidade de grado então eu vou startar um não startar dois ele vai entrar olha só Aqui, já vai estar dando como transmissão, certo? Lembrando que você precisa é, setar isso aqui, ó, vertical 9 por 16, certo? Beleza, já estou com correio aqui, por enquanto não está transmitindo no Instagram. Mas eu vou clicar aqui em Start Broadcast. Ok? Agora vamos dar uma carreira no Instagram para a gente ver... É, pra gente ver se tá legal e aqui no meu Instagram você pode... eu entrei com um outro porque você, quando você entra no Instagram via Vmix o próprio sistema do Instagram vai entender que você está usando o aparelho então você não tem como emular e assistir então eu tenho uma outra conta que é o Poeta B eu venho aqui, ó, já estou no link direto olha só olha bem Aqui estou eu transmitindo via Instagram. Bom, por enquanto foi só isso. É, deixa eu ver aqui. É, deixa eu botar aqui quem? Esse aqui, deixar lá. Deixa eu botar lá embaixo. Olha aqui. Lindo, bonito, maravilhoso, apresentando aqui para vocês a transmissão via é, VMix. Via, via aqui com a visualização. Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula. Eu vou estopar aqui. Vou estopar o Instagram. Automaticamente eu vou sair daqui, você observa. Vou parar de transmitir. Quando eu estopar o podcast. Finish. É, não, pois é. É por aí, viu? É dessa maneira, bem neste modelo. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, curte aí, compartilha, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja bem-vindo. Muito obrigado.